aí, pessoal, aqui é a Paloma, vocês estão bem? Bom, hoje eu estou jogando The Last Blade 2 da SNK, que foi relançado no mesmo esquema da Garou, com online refeito e com rollback netcode, e hoje eu estou jogando o modo história. Confira o vídeo até o final, se inscreva, deixe o seu like e torne se membro do canal. E é isso aí, bora pro vídeo! Pessoal, eu peguei aqui o, o mestre, claro, o maior que tem. Ah, da surra em todo mundo. A família da princesa tá lá em cima esperando a morte dela. Bom que eu tenho aqui o arco e flecha. Pra lá, tem a escada. Vá, vá lá, menina. Vai treinar mais um pouquinho. Espada é muito boa. Muito boa aqui pra, pra atacar. Fica pra lá. Ó, oh. veste meu, a espada pega a metade da tela. Ih, meninas, quer morrer mesmo. Ah, que flecha pra ela ficar lá do outro lado Eita, se revoltou Não pode Fica lá, morre logo Tá sem vida, tá sem vida Vai Pírioca. Nossa, esse que apareceu tá aparecendo o... <risos> o cara lá do Mortal Kombat. E tá pra lá, espada nele, gente. Eu tô reparando que eu tenho os meus golpes, a espada e o arco e flecha que eu vou usar bastante. E tá, tá. usa quase a tela toda com essa espada. É o roubo mesmo. <risos> Vai pra lá. Fica aí. <risos> Paga dele. Então, gente, eu consegui até Cholique com a espada, a espada. Espada do Poder É as Pedras do Poder que se transformam Nas Pedras do Thanos Essa história aqui Tá boa demais ah, Seu Deus, já vem correndo Vai pra lá Toma! o arco que flecha minha espada! Tudo! Olha o seu sangue aí! Tá achando que eu tô brincando, né? Ai, como é bom a gente apelar com isso aqui, ó. Ó, flechada nele! Ah, que descansar nada, seu doido! Pede pra sair! Eita, se revoltou. Gente, espada. fica lá. Caraca, não preciso ganhar esse jogo. Não é possível. Toma Uma espada dá na cara. Gente, esse jogo é legal, viu? Vale a pena vocês baixarem. Uma... Vitória é minha! Sou do mal! <risos> Meu, que tela sinistra é essa? Também olha. Olha esse personagem que veio. Preciso fazer alguma coisa. Toma, espada também. Olha e defende tudo. Você tem o seu, ó. O meu. Eu também tenho de cortar, ó. Tá. Morre logo, você já tá quase morrendo. Eita, ela tá pegando fogo, cara. Meu, que roubo isso? Eu preciso. Toma, acertar a espadada pra acabar logo com isso. Fica aí. E tem só que acertá-lo. Vou dar só fechado fechada aqui que tá dando certo, porque não dá não, gente. Sai daqui! Sai daqui! Eita! Meu, esse, esse personagem que veio, parece ser legal jogar com ele, viu, gente? <risos> É mucuro, não sei se eu tô falando certo o nome, mas parece ser da hora jogar com ele. Ah, mas ele tem esse negócio que rouba, viu? De cortar, vai cortar sua avó. Me solta. Oh, você tem agarrão? É que coisa vai lá. Nossa, o negócio me persegue. Cuidado isso, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nada poderá atrapalhar a nossa luta. Isso aí parece que não é de nada Olha o tamanho O que é isso que soltou? Ah, que é isso? Olha, ele... Puxa vida, eu nunca vi isso Soltou uma tartaruga Pra atacar Que bicho mais tem dentro desse saco Grande dele, sei lá o que ele tá levando Morre logo tem Cobra? Não tem ruim, pode ser doido! Gente, se vocês conhecem esse jogo já ouviu falar, comentem Qual o personagem que vocês gostavam de jogar na época Quem já testou, comentem também o que vocês acharam desse jogo Vou dar um jeito nesse. Toma, meu especial! Sai daqui! Sai daqui! Não! Sai! Esse velho aqui tá doido, meu! Que isso! Soltou essas tartarugas! Parece uma pedra! Eita, virou Super Mario agora? Ah, como assim? E eu não dei nada pra esse velho, viu? Pequenininho, achando que era fácil. Só no roubo, jogando as coisas. Depois você vai ver. Toma aqui minha arco e flecha. Sai daqui! Sai daqui! Na Minha cara, essa tá tudo... Tem tudo aqui. Tá Su. Só é mais um. Gosta de jogar as coisas nos outros, né? Está piorando, gente. Tá muito fácil. Para que esse seja mais fácil. De enfrentá-lo. Eu vou dar espada. Você também tem espada? Toma a minha! é poderosa. Ah! Meu, que isso? Eita! O cara tá. Com eletricidade aqui, ó. Cara. Se revelou, viu? Não tinha soltado até agora. Hum, então só o homem elétrico. Vai se transforma. Eita! Xavida, eu vou ficar esperta pô. O Power dele tá cheio. Olha lá, o Power dele é elétrico. Morre logo. Não morre, não. Vai logo, que a vitória é minha. Os elementos estão nas minhas mãos. Toma minha espada agora, você também tem lá Vamos lá Fica Para lá Eita O quê? Aqui também é elétrico, gente. Como ah, assim? Morre aí logo. Não eu vou ficar aqui de longe. Eita, Choriuki. Ah, Toma. Meu, eu não posso pular, porque ele tá bem esperto. Preciso virar esse jogo. Cadê errou? Meu, não para! Toma, só mais uma espadada. Tá pra lá! Eita! Toma muito cuidado, gente Muito cuidado mesmo Morre logo Se ele fizesse o golpe dele, eu teria morrido As pedras estão dando sorte Mokochou <risos> Eita Agora, gente, é o mestre Vou ficar aqui, ó, só de longe Não vou deixar oportunidade pra ele, não Sai daqui, o golpe do sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, da... sai daqui Eu sei que tá indo, se tá morrendo é o que importa Toma, toma Sai daqui O todo. ESPADADA COM ESPECIAL Eu sou o original Calma na cara Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Como pode? Você quer usar a espada também? Vai treinar Vai treinar Treina direito Cansou não, é? É assim que faz pegou <risos> Eita a gente vai salvar o risco pra ele morrer. Tá, <risos> preula! Meu sangue! Preciso reagir. Vá, <risos> para lá. Faz parar na cara. Piryuk, <risos> piryuk. Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Comentem E, e até mais! Tchau! 0 番台